Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as decisões que precisamos tomar ao longo da nossa vida. Muitas vezes precisamos tomar decisões inclusive diárias, não é verdade? Decisões profissionais, decisões espirituais, decisões sobre relacionamento, decisões financeiras... Quase que diariamente precisamos decidir entre o sim e o não, onde não temos como ficar no meio do muro, né? no muro da indecisão, precisamos pender para um lado e muitas vezes essas decisões nos levam a resultados frustrantes, outros nem tanto. Mas hoje eu quero passar para vocês um fator importantíssimo que eu considero o termômetro para uma decisão de sucesso. Você precisa a partir de hoje em todas as decisões da sua vida, o que estudar, o que trabalhar, com quem casar, aonde morar, se vai se mudar ou não vai se mudar, aonde congregar. Você precisa ter esse termômetro, esse fator para o restante da sua vida que você possa fazer essa pergunta todas as vezes que você tiver que decidir entre A e B. A pergunta é, se eu tomar essa decisão, isso vai me aproximar ou me afastar de Deus? Isso vai influenciar a minha família para o reino de Deus? Isso vai aproximar ainda mais a minha família dos caminhos do Senhor ou vai me distanciar? Parece algo simples, mas quando não colocamos esse fator no meio das nossas decisões, geralmente, geralmente, o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, inclusive, ele vai nos distanciar de Deus sem nós percebermos. O texto que eu vou me embasar, ele fala sobre o... Nosso pai da fé, chamado Abraão, está lá em Gênesis 12, onde Deus determinou um processo para Abraão e deu todas as diretrizes para que ele pudesse seguir passo a passo. Veja, veja Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, saí-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Quatro passos. Veja, saí-te da tua terra, ou seja, aceita novos desafios. Vamos empreender em algo novo, Abraão. Você que está me escutando, meu amigo, minha amiga, Deus está te convidando para aceitar um novo desafio sem ter medo, porque Deus vai estar ao teu lado. sai da tua terra e da tua parentela. Não quer dizer que você tem que deixar agora de morar com pai e mãe, não, não. Significa que você tem que entender que tem que aprender a depender mais de Deus. É você em Deus. Inclusive, a salvação é individual. É você e Deus. E o número 3 diz, sai da casa do teu pai, ou seja, entenda que o chamado é pessoal. O chamado ele não é ele é individual é você e deus para uma terra que eu te mostrarei isso denota intimidade deus está dizendo para ele aceita algo que vai te aproximar de mim você vai depender de mim e que vai te tornar mais íntimo de mim abraão esse é o convite que deus fez para abraão e abraão após aceitar isso porque você talvez se alguém te fizer um convite para você ir a um lugar que você já conhece, uma cidade vizinha, uma cidade próxima da sua casa, você sabe o trajeto. Agora imagine há milênios de anos atrás, Abraão escuta uma voz dizendo sai da onde você está, da tua zona de conforto e vai para um lugar. Eu acredito que eu no lugar de Abraão, a primeira pergunta que eu faria para Deus seria me mostra esse lugar. Mas aqui Deus não mostrou o lugar. Deus está dizendo vai porque eu vou te mostrar no decorrer. É por isso que ele, esse é um dos motivos que Abraão é considerado nosso pai da fé. Ele aceitou um desafio sem saber no que daria. Ele simplesmente acreditou naquela voz que ele escutou. E essa decisão trouxe muitas bênçãos para a vida e para a descendência de Abraão ao ponto dele se tornar pai de nações conforme existem as promessas descritas na palavra de Deus. Mas para tudo isso precisou existir uma mudança de posicionamento. Pois você, minha amiga, meu amigo que está me escutando agora, me assistindo, o lugar em que você se encontra hoje, ele é resultado das suas escolhas passadas. Agora, o seu futuro ele pode ser projetado através do seu posicionamento. O seu futuro não precisa ser uma repetição do seu passado, na verdade. Agora, como nem tudo é um mar de rosas, veja o versículo 4, diz assim, Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Aqui tem um cenário incrível para nós aprendermos tantas coisas, tantas preciosidades. Eu creio que você, assim como eu, muitas vezes já cometeu esse mesmo equívoco que nós vamos ver aqui agora. Abraão assumiu aquele posicionamento, tomou a decisão de sair baseado na direção de Deus, mas levou o seu sobrinho, seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló, provavelmente o pai dele tinha morrido lá na terra de Ur dos Caldeus e ele acompanhava o seu tio. Mas... Até aí tudo bem, a questão é que a Bíblia diz na sequência que os dois prosperaram tanto, mas prosperaram tanto que a terra não podia mais conter os seus rebanhos. Abraão então agora toma uma decisão, ele estava baseado em uma promessa, qual a promessa? Deus disse que mostraria a terra para ele, Deus disse que estaria com ele. Ló em contrapartida está se beneficiando das bênçãos do seu tio que estão sendo derramadas sobre ele. E agora chega num determinado ponto da vida deles em que Abraão diz assim, Ló faz o seguinte, meu sobrinho amado, que prosperou por causa de mim. Você tem o direito de escolher para a sua direita ou para a sua esquerda. Escolhe para onde você quiser e siga a tua vida. Pega o teu rebanho e siga a tua vida. E eu vou para o lado oposto a que você escolher. Olha a convicção de Abraão sabendo que Deus estava com ele. Mas é aí que eu quero me prender com você nesse momento, meu amigo, minha amiga. Ló. Ele tomou uma decisão que, aparentemente, financeiramente seria muito sábia. Mas como eu falei no início do vídeo, as nossas decisões precisam ser baseadas naquele termômetro. Isso vai me aproximar de Deus ou me afastar de Deus. A Bíblia diz que Ló olhou, avistou as Campinas do Jordão, um lugar, é, uma terra talvez muito frutífera. É financeiramente a melhor decisão da sua vida. E a Bíblia diz que ele decidiu ir para lá. Abraão provavelmente nem esquentou a cabeça porque ele tinha aquele que faz brotar a água da rocha. Ele tinha Deus ao seu lado. E a questão é que existe um versículo aqui muito intrigante. Por quê? Porque diz que as campinas do Jordão, as tendas que Ló se estendeu foram até Sodoma. No, versículo, no, cap, no capítulo 13, versículo 12 diz assim, E Ló habitou nas cidades da, da, da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Veja a sequência. No versículo 14, E disse o Senhor a Abraão, Depois que... Olha a observação. Depois que... Disse o Senhor a Abraão, Depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, Para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, Porque toda esta terra te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Abraão deixou Ló escolher. Ló podia dizer assim, Meu tio, eu vou ser submisso ao Senhor. O Senhor me diz para onde eu tenho que ir. Como nós costumamos falar, Ló cresceu o olho. E ele disse assim, e ele pensou consigo mesmo, eu vou para as campinas do Jordão porque é muito frutífero. Meu tio que se lasque, ele que vai prosperar em outro lugar. Só que a Bíblia diz que o fim das campinas do Jordão se encontrava no início de Sodoma. Para quem não sabe, Sodoma é uma terra que mais tarde foi destruída por Deus. De tanta blasfêmia, eles chegavam a sacrificar crianças e ofereciam a demônios. E a Bíblia diz que Deus teve que destruir essa cidade com fogo. Então veja aqui. A decisão financeira de Ló levou ele à ruína de toda a sua família espiritualmente. E você viu aquela observação que eu pedi para você analisar ali? Depois que, ou seja, depois que saiu o problema, depois que Ló saiu de perto de Abraão, Deus começou a falar com Abraão dizendo, agora eu vou te dar toda a terra. Talvez você está deixando de ser abençoado porque você começa a ajudar pessoas que não são para serem ajudadas. E por favor, não me entenda errado, não estou falando de caridade. Caridade nós temos que fazer com todas as pessoas, não, não podemos deixar ninguém passar fome, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu estou falando daquelas pessoas, sabe aquele folgado, aquela, aquela pessoa folgada que não quer fazer nada pela vida, que só mete os pés pelas mãos e aí quando Deus te abençoa, você pega e vai lá e ajuda essa pessoa. Talvez será que não é esse um ló na sua vida, que Deus deixou de te abençoar porque você está abençoando um ló? Olha a decisão de ló, essa decisão custou Tão caro para Ló, que quando a cidade foi queimada com fogo, se você quiser acompanhar inclusive em Gênesis, ele perdeu a inocência das suas duas filhas que cometeram incesto com ele. Houve também a morte dos seus dois genros e a sua própria mulher. A sua própria mulher, a mulher de Ló, quando a cidade estava sendo queimada, a Bíblia diz que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Dizem, dizem os historiadores que a localização geográfica de Sodoma até hoje é, uma, é, ela é rica em concentração de sal. Significa que ao olhar para trás, ela se tornou aquilo que estava no coração dela. Deus está te convidando para tomar agora um posicionamento de uma nova conquista, de ir para frente com Deus e talvez você fique olhando para trás naquilo que se perdeu, naquilo que... Você fica se apegando a coisas que não te levam a nada, que não agregam nada na sua vida nem da sua família. Deixe passar, meu amigo, minha amiga, porque talvez tem coisas que você acha que perdeu, mas foi Deus tirando da tua vida para que você pudesse se aproximar de Deus ainda mais. Lá em Lucas, no capítulo 17, inclusive, Lucas nos alerta. Ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que, que devemos lembrar da mulher de Ló? Porque foi uma pessoa com um exemplo péssimo na Bíblia, que trocou o futuro garantido com Deus. Pelo passado, uma pessoa que era presa no passado. Por isso, pare de olhar para as perdas, pare de olhar para o que passou e que você comece a partir de hoje, não importa se tomou mil decisões erradas, mas a partir de hoje, hoje, você dá um basta nessa situação e comece agora a não olhar mais para o que passou, mas aquilo que está por fazer ainda. Segure na mão de Cristo e tome as decisões certas, a decisão que vai influenciar a tua família para a eternidade. Nunca esqueça, essa decisão, isso que eu preciso decidir hoje, vai me aproximar ou vai me afastar de Deus? Pois em 2 Coríntios 5, no versículo 17 diz, Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Aprenda a decidir, decida com Cristo e você terá um futuro brilhante pela frente.